Nampula passou dos limites, por favor. Vender telefone com uma top assim, 1500, assim. Chega, hein? não pode rir. Hein? Vira lá e faça assim, é? é? bem novo. Assim Eu mesmo, assim, Assim. Vender para a sobrinha Beleza. de alguém, Beleza. assim. Nem Por favor, quando comprar um telefone na estrada, abrirem pelo menos atrás, ver se uma tope... <risos> é? é uma top tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, aqui. tá, vendo? tá vendo? Chega, você, ah? você, tá vendo? Você, você,